Acompanha o seu povo na história da salvação E pedagogicamente Deus vai se mostrando E à medida que o homem é capaz de compreender A presença de Deus Ele vai anunciando Os profetas do Antigo Testamento falam de um Deus que se irrita De um Deus que se enche de cólera Na verdade era assim que eles compreendiam a Deus Mas ao final da mensagem Eles mostram a face misericordiosa do Senhor O Senhor quis primeiramente Ser anunciado pelos profetas O Senhor quis nos fazer participantes Desta história E agora é um profeta Que vai preparar o seu caminho Um profeta que é o último do Antigo Testamento e o primeiro do novo João Batista Ele anuncia a Jesus E ao anunciar o Mestre Ele nos coloca mais próximos desse Deus Que por sua vez vai nos falar Vai comunicar o seu amor e a verdadeira face do Pai Que não é como a face dos homens que se irritam E que se enchem de raiva Mas é uma face misericordiosa Mas ao mesmo tempo que nos compromete Aí está a verdadeira conversão, reconhecer que nós precisamos do perdão de Deus, que nele nós encontramos a vida nova e que podemos sim nos deixar transformar. E é o próprio Jesus, Deus, humanado, manado que vai nos apresentar João, o profeta, como um exemplo de simplicidade, de despojamento e de firmeza na vida em Deus. João Batista não é apenas firme no anúncio, ele é firme também no testemunho e na vida em Deus. Não é como um caniço que se deixa levar pelo vento, ele está firmado em Deus. Desta maneira, Jesus hoje ao nos apresentar João, também nos mostra que nós podemos ser os Joões Batistas do nosso, nosso tempo, revelando esse amor de Deus que já nos foi revelado pela fé e pelo próprio Jesus que falou a nós O Deus de misericórdia que espera de nós a mesma misericórdia A vida nova para que nós também sejamos anunciadores Dessa vida que pode se renovar em cada irmão e irmã A começar por nós Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado